A tua preocupação, portanto, deverá ser somente com a tua vida pessoal em Urântia. Plena e eficazmente, ficarei como responsável pela segurança da continuidade da administração do teu universo. Desde o momento da tua renúncia voluntária a essa autoridade, até que retornes para nós como soberano universal confirmado pelo paraíso. E até que recebas de volta das minhas mãos não a autoridade de vice-regente que agora passas a mim mas sim o poder e a jurisdição supremos do teu universo. E para que saibas com certeza que tenho o poder de fazer tudo o que estou prometendo agora, mesmo sabendo plenamente que eu próprio sou a certeza dada por todo o paraíso de que a minha palavra cumpre se fielmente, eu anuncio que me foi enviado o mandado dos anciãos dos dias de Uversa Precavendo Nebadon contra qualquer ameaça espiritual durante o período integral de sua outorga voluntária. Desde o momento no qual deixares de estar consciente no começo dessa encarnação mortal. Até que retornes a nós como soberano supremo e incondicional deste universo de tua própria criação e organização, nada de maior gravidade pode acontecer em todo o Nébado. Nesse interim, durante a tua encarnação, manterei eu as ordens dos anciões dos dias, comandando irrestritamente a extinção instantânea e automática de qualquer ser culpado de rebelião ou que presuma instigar a insurreição no universo de Nebadon, enquanto estiveres ausente nesta autortoga. Meu irmão, em face da autoridade do paraíso inerente à minha presença e implementada pelo mandado judicial de Uversa, o teu universo e todas as suas leais criaturas estarão seguros durante a tua autortoga. Podes prosseguir na tua missão com um pensamento apenas, a intensificação da revelação do nosso pai aos seres inteligentes do teu universo. Devo lembrar-te de que, como em cada um das tuotortógrafas anteriores, exercerei eu a jurisdição do teu universo como um irmão e fiel comissionado. Em teu nome exercerei toda a autoridade e poder. Funcionarei como o nosso pai do paraíso e de acordo com o teu pedido explícito de que a tu e eu assim no teu lugar E sendo esses os fatos, toda esta autoridade delegada agora será de novo tua para que a exerças em qualquer momento que julgares adequado requerê-la de volta Como um mortal encarnado no reino encontra arteais desprovido de dons celestiais mas todo o teu poder abandonado poderá ser recuperado a qualquer momento e tão logo decidires reinvestir-te da autoridade universal se escolheres reinstalar-te em poder e em autoridade lembra-te que será unicamente por razões pessoais já que eu sou o compromisso vivo cuja presença e promessa garantem uma administração segura ao teu universo de acordo com o desejo do teu pai a rebelião tal como aconteceu por três vezes em Nebadon não poderá ocorrer durante a tua ausência de Salviton para essa outorga os anciãos dos dias decretaram que qualquer rebelião em Nebadon durante o período da tua outorga de Urântia seja automaticamente investida com a semente do próprio aniquilamento em todo o tempo durante o qual ficares ausente nesta outorga final e extraordinária comprometo me com a cooperação de Gabriel, fazer uma administração fiel do teu universo. E ao comissionar-te para que assumas esse ministério de revelação divina e para que passes pela experiência do entendimento humano perfeccionado, eu atuo em nome do nosso Pai e te ofereço os conselhos seguintes que devem guiar-te enquanto viveres a tua vida terrena à medida que tu te tornares progressivamente autoconsciente da tua missão divina na tua permanência na carne. Thank you.